Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu falo com vocês aí sobre o Crypto Monkeys. Eu já fiz um vídeo aí falando sobre esse projeto, tá aí em cima nos cards, e agora um vídeo de atualização do projeto. E o projeto, então, basicamente envolve token, um jogo NFT, seus próprios NFTs e muito mais, então bora conferir. Bom, galera, então, basicamente, mano, esse jogo aqui, Crypto Monkeys, é de evolução de macacos, é a ideia. Então, tá até escrito aqui, a evolução está chegando, evolution is coming, né? E basicamente, só pra você entender aqui, tem as raridades dos macacos, os mais simples aqui, Seriam os macacos aqui da caverna e vai evoluindo até chegar aqui no macaco mais futurista. Então eu achei muito legal tanto a ideia, né? Tanto o conceito deles, quanto também se pode ver que as artes é um NFT mesmo, cara, bem feito, né? Lembrando, por exemplo, os board apes, tá ligado? Que é tipo o NFT do Neymar e tal. Então eu acho que isso dá um hype muito grande, né? Pode acabar hypando junto, né? Subindo o hype aí do Board Ape. Além de que, eu é sempre um projeto de NFT, jogo NFT com arte bonita. Eu acho que agrega muito a comunidade vê que tem um desempenho ali naquilo, vê que tem uma arte naquilo e acaba agregando valor e potencializando o projeto. Então aqui tá até falando, né, que o Crypto é um jogo NFT de jogar pra ganhar, inspirado no filme Planeta dos Macacos, e o jogo, né, tem sua inteligência aprimorada a ponto de conquistar seu próprio mundo evolutivo. Os NFTs vão desde macacos pré-históricos até um futuro distópico, como eu falei pra vocês, aqui tem um Cyborg Legendary. E, cara, eles atualizaram aqui o site, tá? Na primeira vez não tava tão bonito, agora o site tá mais bonito, depois pode comparar no outro vídeo, tá? Então, basicamente, tem um play to earn, que é o quê? Jogar pra ganhar, essa que é a magia dos jogos NFT, então nesse jogo de Estratégia: os jogadores usarão seus macacos para ganhar bananas, né? Que é tipo bananas, que é o que o macaco come, que é o token do jogo, tá? E basicamente essas bananas podem ser vendidas na Pancake Swap ou usadas para cunhar mais macacos para coleção. O jogo consiste em três modos de jogos diferentes para ganhar, tá? Então, três maneiras que você pode ganhar, e tá aqui: elas Farm Mode. Né, que é farmar, então os macacos podem ganhar bananas trabalhando em diferentes estações de trabalho de acordo com o seu nível de inteligência, então você deixa seu macaco farmando, vai te dar renda passiva segunda maneira, strategy mod né, um jogo de defesa de torres onde poderá construir e defender a sua aldeia de macacos usando os seus recursos que são os NFTs e as bananas quanto mais você entra no jogo, mais bananas poderá ganhar, e o mais legal eu achei o PVP Mode, tá? que é um recurso de jogador contra jogador, onde você pode desafiar outros jogadores para uma batalha e postar suas bananas, né? E o vencedor leva tudo. O objetivo é destruir a vila do outro jogador, atacando com seu esquadrão de macacos. Então, como se fosse um Age of Empires, tá ligado? Olha só que massa! E eles pretendem também no futuro trazer novos modos de jogo, pra sempre estar tá entrando novos jogadores aí no jogo, né? Continuar com sustentabilidade, né? E, por exemplo, no PvE, eles vão estimular a galera a continuar investindo pra conseguir recompensas cada vez melhores, e isso também é bom pra economia do jogo. Aqui fala, né? Por cima aqui, só pra vocês entenderem, como eu falei, os NFTs autênticos tá é desenhados pelo Juliano Carneiro, um renomado artista 3D. Então esse é um grande diferencial do projeto, tá? Aqui tem as caixinhas NFT para você pegar, são os portais, né? Portal comum, portal ouro, né? Dourado e portal místico. E cara, achei bem legal que o projeto tem um valor de entrada acessível, tá? Você pode entrar no mínimo por 45 dólares. Galera, 45 dólares é muito barato, tá? Não é uma dica de investimento, mas assim, comparando com diversos jogos NFT, que eu já tô no mercado de jogo NFT faz muito tempo, esse aqui é um dos mais acessíveis aí que eu já vi realmente, tá? E e assim, você pode entrar com quantos NFT você quiser, tá? Porque ele é acessível para todos os tipos de jogadores, até porque o payback que eles estimam, tá? É basicamente em 25 dias, lembrando, né, se a moeda não se estabilizar ali, certo? Então isso pode variar para mais ou para menos, depende de quando você entrar no projeto. Então, obviamente, né, não tem como garantir nada, a gente está no mercado de alto risco, né? Não tem como garantir o retorno, mas eles estimam isso. E você pode estar tá entrando no IDO também, e você pode tentar surfar na valorização e acelerar o seu retorno. Então você pode fazer um trade ali, tá? Também para poder aproveitar isso, o IDO deles, galera, vai ser às 15 horas do TC agora nesse domingo. Então não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas vai ser agora domingo. E eu acho que é uma oportunidade para você poder comprar e garantir os tokens no melhor preço, tá? Porque basicamente no IDO aí é o momento que o token vai lançar. Geralmente ele tem uma valorização ali. Geralmente, jogos NFT são assim. Tem uma valorização inicial, depois tem uma correção. Então, quem aproveitar o momento certo, consegue fazer a valorização. Mas lembrando, não é uma dica de investimento, tá? Você tem que fazer a análise gráfica correta, saber entrar no momento certo, saber fazer um trade ali, saber os riscos e tudo mais, ok? Então faça o seu estudo, todos os links, tudo vai estar na descrição. Você pode entrar no grupo do Telegram deles, nas redes sociais deles, conversa com a galera, tira dúvida, vê bem o que você vai fazer. Então, aqui tem, por exemplo, o Telegram deles, vão clicar aqui, tem 10 mil membros, tá? Então, cara, tu pode entrar lá, tirar as dúvidas, dúvidas. Realmente, cara, conversa vai pra cima, entenda do projeto pra, cara, fazer tudo certinho. Aqui também a gente tem o Twitter deles com 18 mil seguidores, então vê lá também, eles fazem ama, tá vendo? Então assim, Cara, isso já foi feito, É né? mas assim, pô, dá pra ficar por dentro, dá pra tentar conversar com a galera. Tem o um Discord também aí, como vocês podem ver, tá bom? Tudo isso, todas as redes sociais eu vou deixar na descrição pra você poder ir lá, conversar, trocar uma ideia, tá? E bom, clicando aqui em Play Now, por exemplo, tá? Você pode estar tá conectando a sua carteira, vou conectar aqui a minha, ó, basicamente. E aqui vai aparecer seus NFTs, tá? Aqui tem os modos de jogo, farm, estratégia, PVP, vai tudo aparecer aqui, beleza? E aqui do lado, né, você pode comprar os NFTs, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Preço em banana 500 é o comum, 950 bananas o dourado. 1250 bananas, o um místico dá pra fazer o saque, marketplace em breve, staking, e o breeding também em breve, além das instruções, tá tudo aqui do lado, e pra fechar galera, algumas coisas aqui desse projeto, aqui tem o roadmap tá, você pode dar uma olhada depois, algumas coisas legais desse projeto é que tem a store deles, então isso aqui, cara, ajuda tanto na economia do jogo pra girar o dinheiro, quanto também, cara, deixa você mais fervoroso no projeto, tá ligado, tipo, tu tem uma camisa aqui do projeto, você vai querer vestir a camisa do projeto, então eu acho isso legal pra fidelizar o público, tá, além do que todos aqui são públicos, os desenvolvedores, tá? Então, assim, isso é bom pra dar uma credibilidade pro projeto e tal. Então, cara, tu pode falar com eles. Estão fazendo ama toda semana aqui a galera do projeto. Então, cara, você pode tirar suas dúvidas. E, bom, a primeira versão do jogo deve chegar agora dia 23 de abril, tá, galera? Então, assim, então, assim domingo agora, IDO, como eu falei, não sei o momento que você tá vendo esse vídeo, mas, cara, geralmente o momento principal pra entrar no jogo NFT é no início. Como eu falei, geralmente o token no início tem uma valorização, depois uma correção. Então, tem esse movimento aí que você pode estar tá aproveitando aproveitando, você também pode esperar uma baixa para entrar, então cara, tem que saber o momento certo para entrar, não é uma dica de investimento, tá ligado? Você que tem que decidir, mas cara, eu tô falando aí basicamente como o mercado se funciona, e aí agora basta você fazer a sua decisão aí, beleza? Porque depois também se toca em valorizar, aí você pode perder a oportunidade, geralmente de entrar ali no início, então tem que saber bem o movimento aí, fechou? Mas é isso cara, fiz o conteúdo, agora você faz a sua decisão, vou ficando por aqui, valeu, até a próxima!